Quando temos uma mistura de gases dentro de um recipiente em equilíbrio térmico, ou seja, na mesma temperatura, podemos falar em pressões parciais. A pressão parcial que um gás exerce em uma mistura é aquela pressão que ele exerceria se ele estivesse sozinho naquela mistura. E claro que a pressão total daquela mistura gasosa é a soma das pressões parciais. Como pressão vezes volume igual a NRT, podemos dizer que a pressão parcial do gás 1 vezes o volume total do recipiente contém a mistura, é igual ao número de mols do gás 1, T. Analogamente para o gás 2, para o gás 3 e para quantos gases nós tivemos na mistura. Se nós relacionarmos a pressão parcial de um gás com a pressão total dos gases na mistura, nós observamos que a pressão parcial é igual à fração molar deste gás multiplicada pela pressão total. Em alguns casos, fazemos experiências nas quais a liberação de gás e esse gás é coletado sobre a água. Como está nesta figura aqui? Vejam que o gás foi liberado, o gás está contido acima da água, mas ele está saturado de vapor d'água. Então, a pressão total aqui dentro é a pressão do gás mais a pressão de vapor d'água. A pressão de vapor d'água é um dado que nós podemos obter de tabelas e depende unicamente da temperatura.